Peguei o último subtank, agora vamos em frente porque. Yeah, honestamente, tipo, as missões que a gente vai fazer até agora é tudo extremamente simples em termos de objetivo e história, é simplesmente volte pra Ragnarok, chute a bunda do Vile e é basicamente isso. A propósito, essa fase aqui é legal porque. Uh, ela é não linear, e você tem quatro caminhos diferentes que você tem que tomar. E... eu acho que... porque eu ainda estou com isso equipado, porque eu utilizei isso para pegar o subtank A propósito, que eu do pássaro. Pois é, é isso. Isso se chama Time Stop por algum motivo, mas enfim, não é muito bom, não vale a pena equipar. E agora você, Uau! Quer saber? Eu não imaginei que aquele inimigo fosse ter uma quantidade de vida tão grande, mas tudo bem. A propósito, eu não me lembro se eu tava com o um chip de carregamento rápido no último episódio, mas eu definitivamente estou com o um chip de carregamento rápido neste episódio. Oh! Ei, olha, o retorno disso! Quem diria? Ah, isso aqui vai simplesmente ficar fazendo isso aqui pra sempre ou... Eu acho que esses inimigos vão chegar infinitamente aqui. Olha só, o jogo forçando a utilizar o Z-Knuckle mais uma vez. E agora você tem que simplesmente retornar. Meu, realmente tinha que ter uma maneira mais conveniente de você trocar armas. Porque isso iria aumentar bastante o dinamismo do gameplay e incentivar você, tipo, utilizar armas diferentes mais vezes. Mas... É, yeah, normalmente, é igual ao... o que eu falei. Esse jogo, a série 0 inteira precisa de mods. E a série ZX também desespera... uh, desesperadamente precisa de mods. Pra falar a verdade, tipo... Ah, quer saber? Deixa pra lá. Uh, não tem urgência pra falar de problemas da série ZX. Tipo, se eu gravar no futuro... Isso vai ser mais relevante, etc. Mas. Yeah, aparentemente existe um hack, uh, Um hack de ZX que aumenta o espaço em volta de você para você ver mais. Só que é igual eu falei, é só um hack, não é nativo aqui pra essa versão. Então, yeah, só é só necessário alguém com conhecimento e vontade. Uh, decidir portar o um mod. Para resolver isso. E é, eu acho que simplesmente não tem tanto interesse assim na série Zero. Honestamente, eu acho que tipo... Simplesmente pelo fato de a série ter sido lançada quando... Uh, o interesse em Mega... Ah, o interesse em Mega Man estava bem baixo por excesso de saturação. E tipo, a série Paddle Network... Uh, ocupando muito mais espaço Que tipo, não tem tanta gente assim que jogou uma série zero E quem jogou ficou satisfeito e não tá interessado em fazer mods nem nada Eu imagino que isso vai eventualmente mudar conforme mais pessoas uh, forem expostas Justamente por essa coletânea, mas... Yeah, não, tipo... Eu... Peraí Oh, gimmick de Teles, eu compreendo. Ok, tipo, isso aqui é bem legal, sem dúvida alguma, mas é tão lento ao mesmo tempo que. É, yeah, tipo. Isso aqui foi executado de uma maneira muito melhor na fase de lava uh, do Mega Man uh, 02. Porque, tipo, isso aqui é simplesmente bastante esperar, etc. É legal você arremessar os teles posicionalmente com o sabre, mas ao mesmo tempo é bem lento. Eu não tinha reparado. é yeah, não, tipo, isso aqui é literalmente uma versão pior de uma game que aconteceu antes. Tipo, isso é basicamente fazer o level design ser o contrário do que realmente deveria ser e isso nunca foi uma coisa que acabou me ocorrendo naturalmente até agora de ter reparado nisso, mas... Uh, yeah. Eu acho que, tipo, em algum momento os level designers simplesmente estavam começando a perder um pouquinho a criatividade, não sei se foi por... Falta de tempo para concluir o jogo, ou simplesmente o fato da a gente ter feito quatro jogos tão rápido. Mas Honestamente, provavelmente é uma mistura das duas coisas agora que eu tô pensando, mas Yeah. É simplesmente isso. Ah, a propósito, agora eu me pergunto, tipo, o que, que vai acontecer primeiro? Alguém vai fazer, tipo. Uma engine aberta, fácil de se utilizar para fazer fangames da série Zero. Ou o que vai acontecer primeiro vai ser tipo um mod nos moldes que eu mencionei. Eu não sei. A proposta, tem tanto Ceratanium nesse jogo. Tipo, ele é meio que apresentado como se fosse raro, importante e etc. Eu acho que o Zero é feito de ceratanium, mas não tenho completa certeza. Bom, pelo menos este corpo do zero, tipo o original não era feito de base Eu não tenho completa certeza. Enfim, uh, lore Masters nos comentários podem me explicar exatamente os detalhes que eu errei ali, mas e yeah, eu não sei se o mod para melhorar esses jogos ou uma engine aberta aconteceria primeiro, que simplesmente faria um remake de tudo, mas... Yeah. O 01, com certeza, é um que iria precisar de mais alterações. Mas eu acho que todos os jogos aqui se beneficiariam, pelo menos, de algum tipo de arcade mode. Só pra você fazer as fases, uma atrás da outra, e dar uma mexida. No... que é uma referência ao Run da Banda, não é verdade? Meu, eu... Realmente não tinha prestado tanta atenção na quantidade absoluta uh, de referências a X5 que tinha aqui, mas... E yeah, é, definitivamente tem bastante referência a X5. Quer dizer, isso aqui é referência a X1, mas tipo... Vocês compreendem o que eu quero dizer. Uh, e yeah, é, sinto que... Oh, qual é? Nenhuma parte do que aconteceu ali foi justa. Oh, ok, dá pra fazer... Esse combo, yeah. Absolutamente satisfeito com esse combo. Oh, ok, isso aqui é bem mais justo do que eu imaginava. Ok, de novo com. Oh! Sinceramente. Oh! para falar a verdade. Oh! Esse ataque é bem legal. Tipo, um pouco embaçado de desviar, com vocês perceberam, mas. Yeah, eu aprovo. Ah, o que é isso? Isso é. Eu nem tentando desviar desse ataque. Mas, tudo bem. Ó, oh, qual é? Só mais uma pancada. Só mais uma pancada é o que eu preciso. Meu, isso aqui, é? será que, tipo, é um chefe que acaba te tirando pontos de velocidade simplesmente ao aleatoriamente escolher algum ataque infeliz que faz você perder tempo igual a esse? É o que parece pra mim, sem dúvida alguma. Mas, é, isso foi divertido, sem dúvida alguma. Olha... Ale... Simplesmente não se preocupar com o rank, etc. Algo que te libera nas últimas fases do jogo. Mas é assim, o Zero simplesmente cumpriu um pequeno objetivo que incrementou um pouquinho o seu progresso, mas uh, não fez muito quanto isso, porque tipo ainda vai ser necessário hackear a firewall do lugar. Ou coisa parecida. Enfim, eu me lembro da próxima fase ser interessante em termos de seu tema. Ok? Essas são as fases que você tem que ir. Ok? Literalmente sendo transmitido para Ragnarok e transformado em dados aqui. Basicamente o que acontece quando você teleporta em Mega Man é a mesma coisa que acontece quando você coloca... Um Pokémon num PC. Só que dessa vez, tipo... O Zero no meio do caminho vai ter que... Literalmente... Uh, destruir a Firewall aqui. Enfim... Uh, isso aqui somente... É tipo uma confirmação que o cyberspaço... Uh, que existe na série Battle Network... Não é tipo... Uma criação... Completa, feito... Uh, pelo do... Bom, pelo avô do Doutor Light... Pera aí, não. Uh, pelo Doutor Light e o Doutor Wally... Pra falar a verdade, eu nem sei se o Wally estava envolvido na criação e fez alguma coisa nisso, mas enfim... Uh, o negócio é que... Yeah, já tinha um cyberspace Bom, pra falar a verdade, uh, isso foi algo que foi confirmado na série 03, porque tipo, dentro do cyberspace não ter limites pra cyber-elves, etc, etc, etc. Mas, tipo... Aquilo é simplesmente um modo fácil que aquele jogo tinha. Uh, enquanto que isso aqui é, tipo, uma fase onde você forçadamente vai... Por que eu tô decidindo ir por esse caminho? Eu sinto que isso não é uma coisa inteligente, mas tudo bem. Ah, uh, pra falar a verdade. Seretâneo? Ok. Uh, tipo no fim do x5 estava bem uh, digitizado também então ah, quer saber nós estamos indo para uma coluna espacial que é um pouquinho parecida com a Eurage então quer saber faz um pouco de sentido temático nesse sentido olha, olha só para isso olha só para como esses gráficos são similares eu acho que eles fizeram isso aqui completamente de propósito e eu parabenizo Uh, os desenvolvedores por isso Tipo, a continuidade uh! <risos> A continuidade A, ah, de fato A continuidade desse jogo É Uma das coisas mais Legais Dele, sem dúvida alguma Basicamente, 04 é provavelmente O que é mais conectado com a série X Do que qualquer outra coisa porque, tipo, as coisas importantes que aconteceram nos outros jogos relativo a eventos da Série X Na verdade eram mais eventos entre a Série X e a Série Zero Então, não conta exatamente... Oh, ok, eu não fui inteligente ali, como vocês puderam perceber Se eu simplesmente não tivesse feito o pulo duplo ali, eu não teria levado pancada Mas, ei, hey, tudo bem a propósito, nada mais confirma o quão despreocupado eu estou com o Hank quanto pelo fato. Eu nem me lembrava desse chefe, pra ser completamente honesto. Ah, oh, agora eu lembro. Isso aqui, tipo, me dá alguns flashbacks de Sonic Advance. A propósito. Uh, hum. Oh, peraí, será que eu consigo? Ah, uh, isso não foi. Ideal, mas tudo bem. Oh, yeah. Oh, tô diziando com tanta qualidade aqui. Ok, combo triplo. Oh, qual é? Isso não. Ah, tudo bem. Eu não vou me preocupar em fazer Ultra combos aqui. Eu vou simplesmente atacar com sabre aqui e. Ok. É, isso aqui é simplesmente o um ataque do Gate. Você não consegue me enganar. Você ah, absoluto. Oh. Bom, isso não foi muito inteligente. Mas, também, seria legal se, tipo, o chefe indicasse um pouquinho melhor quando ele vai começar a se mexer, porque... É, realmente, eu acredito que precisava dar uma telegrafada e etc, mas é, isso aqui é um chefe onde o pulo duplo ajuda imensamente. Pera aí, zero pontos de enemy? Eu estou indignado com isso. Acho que eu simplesmente foi rápido demais aqui, mas é... E é assim que todo mundo perdeu horas preciosas simplesmente porque o Zero decidiu se teleportar e não explodir a colônia. Eu ainda estou indignado com isso. Toda vez que eu pensar em Mega Man 04, agora, eu vou ficar indignado com isso. Tipo... Olha, eu acho que se, sei lá, tivesse alguma adaptação em desenho disso... desse jogo, eu acho que... O ideal seria simplesmente ignorar isso e simplesmente manter o Zero lá e o Vial aparece e toma conta e sei lá, dá uma porrada bem grande no Zero uh, e ele desliga por uns momentos uh, para proteger a si mesmo ou coisa parecida uh, para deixar o Vial disparar. O laser uma segunda vez e começar o curso de colisão, isso funcionaria muito melhor uh, em algo que, tipo, teria menos N não precisa ter uma justificativa pra ter uma fase extra e etc eu acho que isso é a melhor maneira de descrever isso, mas é, yeah. a propósito hã? Huh. Ei, olha, isso aqui existe para fazer você encher os sub-tanks. E os meus sub-tanks já estão completamente cheios, então tá tudo ok. Enfim, quer dizer... Algo provavelmente cheio de propósito, mas eu deixei para lá. Honestamente, a Galacta Armor... É, é só a Galacta, não já é Enfim, a Junk Armor, uh, que vai ser causar dano duplo, deve ser extraordinariamente divertida de se utilizar nisso... Na boss Rush. Meu. É uma pena que, tipo, os jogos dessa série, tipo, são feitos pra você rejogar. Só que simplesmente pela natureza do jogo não funciona tão bem nesses tempos. Esse ataque é tão difícil de se desviar. Yeah! Yeah! Ou, ou não, ele é tão vulnerável a combos que chega a ser algo insano. Ou, a propósito, eu acho que aquela era a x Kill aqui. Porque, tipo, esse é um ataque bem difícil de se desviar. Continua sendo. Era difícil quando era o que o Ezreal fazia no X-2. Continua sendo difícil aqui. Pra falar a verdade, provavelmente bem mais difícil agora do que aqui, do que lá, mas. Tudo bem. Um... Ok. Seria ótimo se você aparecesse. Yeah, yeah, yeah! Aparece aqui no chão pra levar um combo triplo e. Bom. Isso não deu completamente certo, mas tudo bem. Tipo, o Mel não consegue me machucar e bom, você se foi. <risos> os chefes da série zero nunca cansa de ser divertido. Mas, honestamente, eu acho que eles equilibraram os chefes de uma maneira melhor na série ZX. Porque você não pode simplesmente, completamente, trucidar eles assim. Até onde eu me lembro. Ok, pega o e Claire, será que você vai, tipo, mostrar os seus ataques que você não mostrou da outra vez? A resposta é... Eu sou intrigado. Um... Ok, ele errou completamente. Ah, oh, qual é? Ele errou completamente uma da eletricidade ali. Parabéns pra você. Oh! Ok, ah, qual é? Eu absolutamente poderia ter desejado daquilo. Yeah, yeah, bom aqui, mula aqui, etc. E agora. Yeah, já sabe. Oh. Honestamente, é meio que fácil você acabar caindo no buraco se você não tiver cuidado. E honestamente. Mesmo se você estiver tomando cuidado, é bem fácil você cair no buraco, como quase acabou de acontecer ali. Viu? Eu sabia do que eu tava falando. Meu... Fazer, tipo, esse jogo, querendo conseguir 100 pontos no final pra bloquear minigames, etc. Simplesmente parece algo horrível de se fazer. E é um crime que, tipo, isso é algo que existe nesse jogo, mas... Incrível que ela, tipo, meio que trouxe um céu artificial... Céu? Um sol artificial aqui pra dentro da colônia, mas eu não vou questionar. Ela também é tipo... Uou, o quê? Eu não previ que esses bumerangues fossem... Oh, era de uma cor diferente, por isso que uh, se movimentou dessa maneira. Oh, o que é isso? Oh, algo que não é nem um pouco impressionante. Ok. Você não pode, tipo, demolir ela com combos, mas sem dúvida alguma pode fazer isso. A não ser que você esteja utilizando aquela forma que te, que te dá o corte rolante. E yeah, é, eu acho que o corte rolante seria útil contra ela. Mas eu não tenho certeza. Só realmente speedrunners e tazers e lunáticos realmente fariam isso. Oh! Olá! Como vai você? Vai virar porê? Bem rápido. Que tipo de ataque foi esse? Qual é? Você consegue fazer melhor do que isso, certamente. Meu, olha, olha pra isso. Oh, eu, é, é, isso, isso foi quase, sem dúvida alguma. <risos> Mas é, olha, uma coisa que não deixa de ser ótima nesses jogos é como você corta uh, os chefes pelo meio uh, quando você derrota eles com um sabre. Pena que, tipo, eles uh, ligeiramente censuraram uh, o... Olha o ponto de interrogação que sai deles quando uh, isso... Yeah. Quando você uh, corta os chefes pelo meio, mas, enfim, continua sendo excelente e satisfatório de qualquer maneira. A propósito meio que incrível... Que eles continuam conseguindo falar, mesmo sendo cortados ao meio, mas... Ah, sei lá, vai ver? É algo uh, estilo Metal Gear Rising. Nano-Máquinas? máquinas são uma coisa em... na, na série Mega Man. Eu sinto que deveria ser. Ah, uh, provavelmente os inimigos tipo Devil uh, funcionam à base de Nano-Máquinas, mas eu não vou questionar nada. Oh, você vai começar com isso? Ah, uh, yeah. E eu estava despreparado para reagir. Como vocês puderam perceber aqui. Como assim aquilo não causou dano? Que. Como essa hitbox funciona? Eu não sei. Ah, droga. Eu poderia. Oh! Yeah, isso, isso aqui é meio perfeito. Oh, eu podia ter utilizado a fraqueza dele ali. É, tanto faz. Igual que. Oh, uau! Eu não imaginei que, tipo, a fraqueza fosse. Então... Ah, droga. É, tanto faz. Isso causa dois danos. Oh, isso é genuinamente ótimo. Mas... E a propósito, eu não mencionei até agora esse detalhe das X-Skills, mas tipo, eles meio que tiveram tentando fazer algo mais tradicional, estilo Mega Man, que tipo, você derrota um chefe aí consegue a fraqueza dele, porque tipo, não tem chips elementais, sempre sei... E é super legal. Não tem chips elementais, somente tem esses casos. Oh? oh, yeah! Isso! Usa esse ataque insuportável. É isso que eu quero ver. Oh, qual é? Sério? Não consigo atingir ele ali? Sacanagem. Peraí, aqui, ali eu consegui atingir ele? Eu estou indignado com isso, mas tudo bem. Oh! Yes! Absolutamente maravilhoso. Bom, pra falar a verdade, eu realmente poderia ter atingido ele de boa ali, mas tudo bem. Yeah! Uhul! Hora de divisão e tank Yeah, Mino Magnus... É realmente um chefe que... Provavelmente deixou muita gente estressada. tá tentando terminar o jogo sem levar dano, porque... Bicho uh, chato, viu? A propósito, notável que... Aqui você enfrenta os oito chefes numa única sala, ao invés de ser dividido, tipo, em primeira metade, segunda metade, que é o que normalmente acontecia nos outros jogos da Série Zero... Ah, não me lembro se isso foi também assim em Zero mas... Eu não tenho certeza, mas... Yeah, Honestamente, provavelmente... Ah, oh. ok. E Deixa pra lá Ignorem o que eu estava tentando dizer Tenho que, tipo, jogar o videogame E prestar atenção no que está acontecendo Mas, yeah Algo que eu deveria mencionar Não sei se eu mencionei aqui É que, tipo, Mega Man 04 foi o primeiro jogo da série que eu joguei Como é que isso aconteceu uh, Não faz pergunta difícil Não, pra falar a verdade Eu posso, talvez, ter tentado jogar o Zero Primeiro eu, eu não sei, eu realmente não sei, eu simplesmente tava lendo páginas uh, no mundo de Rockman E eu especificamente decidi uh, jogar o 04 porque achei que tinha algumas mecânicas legais Não me perguntem quais, especificamente porque faz literalmente mais de uma década e possivelmente duas Então eu não sei a propósito, o um núcleo de Ragnarok parece uma espada. Por algum motivo. Mas é, o Dr. Vile sobreviveu porque ele é. E yeah, é assim, o Dr. Vile. Tipo, ele sobreviveu porque o corpo dele é cheio de nanomáquinas reparadoras que deixam ele imortal. Porque eu tava me perguntando exatamente se tinha nanomáquinas no jogo do Dr. Vile. Eu não sei. Mas. <risos> e yeah, é, basicamente. O que aconteceu aqui é que o Vile simplesmente era uma pessoa tão absolutamente repreensiva que ele foi condenado a ficar perpetuamente no espaço, em solidão, para refletir nos crimes dele. Só que uh, ele acabou voltando para a terra e nenhuma parte daquela reflexão. Ajudou ele a se tornar uma pessoa maior. Então, basicamente, quem condenou ele foi extraordinariamente burro. Mas, é, ele se fundiu com o núcleo de Ragnarok. Uh, significando que, tipo, o Zero ia precisar se explodir uh, ao derrotar ele. Então, acho que é basicamente isso. Uh, mas, é. Oh, raios. Um. Oh. Isso é um ataque agressivo. Uau, não me diga. Dá para parar de teleportar, por favor? Isso aqui tá um pouquinho. Especialmente se teleportar em frente em cima de mim. Oh, essas rochas não combinam com o estilo de arte do jogo. Oh, peraí. aí. Tinha rochas de duas cores ali. Potencialmente indicando que algumas delas Uh, derrubavam energia. É não tenho certeza se é isso ou não, mas. Ou! Oh, isso aqui é o um ataque onde. é yeah, Sim! Isso aqui é um ataque onde ele faz uh, outros chefes Aparecerem Especificamente os chefes do 03. Mas é isso. Isso é um ataque super legal. E sem dúvida alguma. Uh, me lembra. Uh, o... Do ataque. Oh, exceto que ele faz você perder um tempão. Mas tudo bem. Uh, me lembra do ataque equivalente do Metal Shark Player e também do Phoenix... Oh, qual é? Phoenix Wright Ace Attorney. Sim. Ele sobreviveu até essa época e, yeah, definitivamente uh, conseguiu... Ok. Não? Sério? Ok, eu acho que eles simplesmente colocaram duas cores por propósito de variedade visual mais do que qualquer outra coisa eu acho que ele nem utilizou todos os ataques dele aqui, mas é, tudo bem, não realmente importa mas é, obrigatoriamente não é um jogo da série Mega Man Zero sem um chefe gigante no final a ah, segunda fase do Zero conta? eu não tenho certeza mas uh, yeah, basicamente o que está acontecendo Aqui, aqui. Hum. Estou pensando em algo aqui. Yeah, yeah, não tem tempo, mas você destruiu o Vile, tudo vai explodir. E é fantástico, mas tipo... Ok, ele vai se conectar. Me pergunto se a maneira que o Vile está se conectando aqui com a colônia é tipo... Algo que acabou inspirando uh, o final de Metal Gear Rising. Ou se, tipo, ambas as coisas têm a mesma inspiração. Mas, é, yeah, você precisa derrotar... Como? Raios? Eu dizia disso exatamente. Eu não sei mais. E, é, o negócio aqui, aqui. Ele é chato pra caramba de se atingir. Isso aqui é basicamente um daqueles chefes uh, de cabecinha pequena. Um, ok, be belo ataque Uh, ataque que pode te curar a propósito oh, Qual é? Oh, você pode destruir isso Ok, seria realmente ótimo se eu conseguisse tipo, Qual é? Como isso se qualifica? Uau, ele Adora fazer você perder tempo Ok, pelo menos eu consegui algo ali Pelo menos eu consegui algo ali Ok. Uh, basicamente, se o tempo acabar ali Tipo, já era Ou oh, eu tenho que fazer o truque Uh, do, das mutilações. Que... Será que dá pra. Será que dá pra destruir o chifre dele ou coisa parecida? Não? Pelo jeito, não. Uou! oh Yeah, yeah! Isso é basicamente o que eu queria que acontecesse. Tipo, você tem que. É uh, uma pancada de propósito. Ok. Yeah. Isso não foi uma abertura super boa. Oh, esse ataque é o que tem. Ah, oh, você pode simplesmente utilizar o Buster. E ataques. Ok. Não. A não ser, é claro, você seja capturado ali. Isso realmente atrapalha. Um... Ok. Eu não imaginei que, tipo, fosse genuinamente tão desafiador você fazer dano rápido aqui, mas... Um... Yeah, Dr. Vile, mestre em protelar. Tipo, faz sentido. Ele gastou, tipo... Alguns séculos... Uh, no espaço... Oh, eu acho que eu vou literalmente morrer aqui. Oh, aquilo foi um tiro de Buster... Extraordinário. Oh, yeah! Oh. <risos> Faltaram pouquíssimos segundos ali, mas deu certo. <risos> oh, esse é um chefe onde a RNG... Absolutamente tem chance de acabar contigo, na é verdade. A propósito, da hora que, tipo... Com o jeito que eles fizeram a tela tremer ali, fica uh, umas listras pretas ali em cima de vez em quando aparecendo. Não sei se isso acontece em toda santa vez que tentam fazer um, uma tela tremer em algum. Filme, qualquer efeito de algum vídeo, etc. Sempre aparece algo. umas listras pretas que são tipo a parte que tá fora da tela. E não é exatamente a coisa mais natural do mundo, é algo que te distraia. A não ser que você, tipo, aplique um zoom de uma maneira que evite que a parte. que o vídeo saia fora do quadro. Mas. Uh, yeah, eu acho que, tipo, em filmes e séries, etc., deve ser bem mais fácil de se fazer isso, porque eu acho que eles sempre filmam mais do que realmente é mostrado, simplesmente pra dar uma liberdade de colocar um zoom. Uh, para melhorar, ou tipo, dar um zoom pra fora também, para querer mostrar mais coisas. Tipo, é por isso que esse monte de coisa que acaba não aparecendo na produção final, mas... Enfim, resumo do que aconteceu, todo mundo tá triste porque o Zero morreu queimando na atmosfera. E é, yeah, finalmente aconteceu. O Zero morreu, descanse... Em paz. A última vez. Tipo, não sei que. Oh, isso pulou literalmente todos os créditos. Inclusive oh, a imagem do capacete detonado do, do zero numa cratera no chão. Uh, honestamente, incrível que o capacete dele sobreviveu à queda, mas. Uh, yeah. Meu, eu causei uh. um anticlimax aqui, não é? <risos>